Boa tarde, senhoras e senhores doutores, nobres colegas, senhores penalistas, estamos a sete dias do grande dia, né? que é a sua prova, que você vai apenas lá tomar posse, fazer a prova para tomar posse nesta sua carteira da OAB, certamente você será exitoso neste exame 33, que é essa e toda a equipe, é essa vontade de toda a equipe do Grão oab Certamente vocês serão exitosos, vocês serão aprovados no exame número 33, o último exame... De 2021. E, falando em último, nosso último simulado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito tranquilamente. Bora no material aqui. O material deve estar disponível. Bora, bora, bora. Sete dias, sete dias. Bora. Coloquei uma comarcazinha legal aí, né, meus amores? Vamos. Ramo que ramo. João, estudante de direito primário, condenado pela Justiça Federal a pena de cinco anos de reclusão em regime, fechado pela prática no dia 5 de março de 2018, no delito descrito no artigo 33 caput, da lei 11.343, e na hora você já puxa uma seta, olha como é que vocês vão fazer na hora da prova. Já coloca aqui, ó, tráfico de drogas. Ou seja, tráfico internacional. Não necessariamente internacional, né? Sabe-se que iniciou o cumprimento da sua pena em 10 de maio de 2019. Olha só! Olha só! Olha só, primeira informação, a criatura já foi condenada. Início do cumprimento da pena e já tem a data. Condenada, início de cumprimento de pena, está aparecendo o quê? Está aparecendo o quê? Execução penal, execução penal, qual é a peça de execução penal? Bora aqui para gente destrinchar tudo isso. Até a presente data não praticou falta disciplinar. Não praticou falta disciplinar, apresentando bom comportamento carcerário durante a execução da pena, conforme pode ser comprovado pelo atestado de conduta carcerária, juntado aos autos. Atualmente está recolhido na penitenciária Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, no estado da Santa. Minha de Minas Gerais, né Sassá? No seu estado, olha só, homenagem aos mineiros, a nossa querida Samara, minha aluna, mentorana, mentoranda, coloquei aqui Minas Gerais, bora! Sabe-se que a problemática de ausência de vagas nos regimes semiaberto e aberto na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais é bastante acentuada, então... Aqui trouxe uma informação que os locais onde se cumpre pena em regime aberto e semiaberto, na cidade de Ribeirão, na cidade de Ribeirão, está com problema, tá com problema. Após esse longo período de reclusão, a defesa técnica de João requereu progressão para o regime semiaberto e serviço externo, Forte no inciso 2, galera, não briguem com tia Carol, Ai, tem que anular, tem que anular coisa nenhuma, é inciso 3, erro material, se tivesse na hora da prova, ia chegar o fiscal, e ia falar, pessoal, atenção, na linha número tal, onde se lê, inciso 2, inciso 3, se você pegasse a prova e pegasse o código, você vê, iria ver que era inciso 3. Então, nada de vocês falarem aqui, tem que anular, tem que, não, tem que anular nada, tem que treinar, treinar, treinar, para a coisa, vem. Inciso 3, Samarinha, Samarinha. <risos> a linha B, combinado com os artigos 112 e 137, ambos da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 1984 uma vez que um amigo da família se comprometeu ao conceder, a conceder ao apenado um emprego no escritório de advocacia para trabalhar oito horas diárias. E alternativamente, caso não haja vagas, olha só, alternativamente. Então o pedido, o pedido está dizendo o quê? Posso colocar recurso de agravo em execução ou agravo em execução? Como assim? Me dê um brão. Agravo em execução ou só agravo, Ana? Recurso de agravo ou recurso de agravo em execução? Do artigo 197 uh, da LEP, combinado com a súmula 700 do Supremo, no material. Então, o primeiro pedido foi a progressão do regime e... Serviço externo, mas alternativamente, Fernandinha já colocou qualquer um, exato. Alternativamente, já pedimos que caso não haja vaga no estabelecimento prisional adequado, seja concedida, concedida, a gente revisa, revisa, revisa ainda tem erro, a prisão domiciliar. Tendo o juiz da vara de execução penal negado tendo o juiz da vara de execuções penais negado o pedido da defesa. Então, ele negou, sob o argumento de que João, em virtude da hediondez do crime praticado, ainda não havia cumpri cumprido o quanto suficiente para a progressão do regime. Você, como advogado de João, é intimado no dia 12. Eu coloquei aqui uma dificuldade. Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Sendo 15 de novembro, feriado em todo o país. Redija a peça cabível e date no último dia. Ei, ei, ei, vem cá. Último dia. Qual é o prazo? Qual é o prazo para o agravo em execução? É o mesmo prazo do RESE, artigo. 197, combinado com a súmula 700 do Supremo. Cinco dias, cinco dias, no material aqui. Olha, se dia 12 é sexta-feira, o dia da intimação, eu não conto, eu não conto. Pode começar em dia não útil? Não, prorroga para o primeiro dia útil. 13, sábado não pode começar. 14 domingo não pode começar, 15 segunda não pode. Foi informado aqui que segunda era feriado. Então, não começa nem 13, nem 14, nem 15. Qual é o primeiro dia para a contagem dos 5? Qual é o primeiro dia para a contagem dos 5? 16. Teuça. Então, primeiro dia. 17 quarta... 18, quinta, 19, sexta, 20 sábado. Vamos contar com tia Carol, coloquei aqui uma, uma situação diferente do que vem caindo ó Um, dois, três, quatro, 5. Pode último dia do prazo recursal cair em dia não útil? não Prorroga para o primeiro dia útil subsequente. 21 é domingo, também não pode. Prorroga para o dia 22, segunda-feira, o último dia 22 de novembro de 2021. Quais são as teses que nós queremos aqui? Progressão do regime, saída temporária e subsidiariamente colocar em prisão domiciliar caso não haja vaga no estabelecimento adequado. Tranquila a peça? Foi tranquila, foi tranquila. Se eu estou falando de agravo, eu tenho termo de interposição e razões. Termo e razões no material. Mais fácil que andar para frente, é isso mesmo. Olha só. Ao juízo da vara criminal da comarca... Epa, aqui veio um erro, olha, da tia Carol, ao, ao juízo da vara criminal, não, e eu revi isso hoje, da vara de execução penal da comarca de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Professora, poderia colocar aqui da subseção judiciária de Ribeirão das Neves, e aí colocaria do, de, de Minas Gerais? Poderia, mas para isso era necessário que houvesse uma informação no texto que Ribeirão das Neves é subseção judiciária da Justiça Federal. Eu não sei se é subseção, não sei se é subseção. Então pode também a vara de execução penal estadual Pegar essa execução aqui, tá? Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Então, olha só. Não é possível, né? Isso aqui só pode ser o estagiário que digita para tia Carol. Bota a culpa no grande estagiário. Tanto faz, execuções penais ou execução penal. Olha o juiz, Ararafara da execução penal da comarca de Ribeirão das Neves, Estado de Minas. Auto de execução número... Eita, professora, se até você errou... Ó, vocês já estão falando assim, ó, se até você errou, imagina, gente, não, gente, eu não errei. Foi alguma situação aqui na hora da digitação e a professora, há tempo, já retifica aqui, já retifica aqui. Bora, bora ver se tem mais erro aqui. João, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, nos autos do processo de execução criminal, vem apresentar por meio do seu advogado, vem interpor o presente agravo em execução, ou somente agravo, com fundamento no artigo 197, e eu gosto de combinar com a súmula 700 do Supremo. É essa Samara, só pode ser estagiário que faz besteira, né? Só, né? Só, só. Te põe a, a culpa nele. Dessa forma, requer que seja admitido o presente de recurso, sendo a decisão proferida conforme o artigo 589 do CPP, submetida ao juízo de retratação. Tanto o reze como o agravo em execução, você deve pedir no termo que se submeta a decisão recorrida ao juízo de retratação. Também você poderia falar que o juízo acó exerça o juízo regressivo. Tanto faz, efeito regressivo. Você pode colocar juízo de retratação ou efeito regressivo do agravo. Esse juízo de retratação é mais utilizado pela FGV. E caso seja mantida a decisão, pede que os o recurso seja encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça Mineiro para fins de processamento e julgamento. Emily, a fundamentação legal não deveria ter... Coloquei aqui, meu amor, ela é optativa. Ela é optativa, desde que você coloque o 197 da LEP, só que vocês sabem que eu gosto da abundância, né? Então, eu gosto que coloque um monte de fundamento legal, súmula, constitucional, quando existe. Então, tia Carol coloca artigo e súmula por conta do agravo. Sugiro que faça remissão à súmula 700 lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E aí feita feito o termo, bora aqui no material, razões. a ah, Emily, em breve você vai poder errar e corrigir. Em breve, em breve. Razões aqui do recurso, em endereçamento Egrégio Tribunal de Justiça, Mineiro, colenda, turma, tur, colenda, Câmara ou Turma, excelentíssimos desembargadores. 22 do 1 em, 11, né, em vez de 22, pode ser, tanto faz, por extenso ou não. Embora considerando o notável saber jurídico do juízo a qual impõe-se a reforma na decisão proferida contra o recorrente... Pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Dos fatos, gente, nada mais, nada menos que a marcha processual de maneira bem sintética. Aqui é um sinté. Um, um, bem sintética. Então, a gente vai fazer de uma forma bem sintetizada. Coloquei aqui com algumas firulas, porque eu estou dando aula para você ter um exemplo mas bem sintética e a parte aqui do direito. Do direito eu fiz três, aqui é só uma explicação, tá? Pra vocês, né? Pra vocês botarem assim, não. Que eu fiz uh, três partes, fato, direito pedido, e dentro do direito eu fiz a tese do direito à progressão de regime, do serviço externo e da prisão domiciliar, domiciliar. A Nazaré, coloquei aqui para o juiz federal criminal, olha só, se você colocar para o juiz federal não tem erro, desde que você coloque vara de execução penal da sessão judiciária ou subseção judiciária, porque a justiça federal também pode ter a vara de execução federal, se naquele local não tiver a informação, não coloquei essa informação aqui, vai para a vala comum, que é a vara, a vara de execuções criminais da comarca, da comarca. Se coloca justiça federal, você poderia colocar ao juízo federal da vara de execuções penais da subseção judiciária Ribeirão das Neves barra MJ. Oh, MJ o MJ que? MG, MG, ok? Você poderia fazer assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Você poderia fazer, ó, ao juízo federal da vara de execução penal ou execução penais da sub subseção. Judiciária de Ribeirão das Neves, aqui é por extenso, Minas Gerais. Você pode fazer exatamente assim. Joia, posso pedir o reconhecimento e provimento do recurso na folha de interposição? Não, não, não, não, não, só lá no pedido das razões. E aí a gente vai fazer o pedido de progressão que foi indeferido. No pedido de progressão... Observem o pacote anticrime. Se nós estamos falando de crime hediondo e crime assemelhado a hediondo, o requisito está no artigo 112, inciso 5 da lei de execuções penais. Deverá o agente, deverá o apenado ter cumprido ao menos 40%, 40% da reprimenda. No presente caso, ele teve a reprimenda a pena de 5 anos. E ele já cumpriu a pena dois anos e alguma coisa. Olha só novamente aqui no material, vamos voltar. Olha só, ele iniciou o cumprimento da pena. Ele iniciou o cumprimento da pena no dia 10 de maio. Ele inicia o cumprimento da pena no dia 10. Cinco anos. Nós já estamos diante aqui... Nós já estamos diante aqui do dia 10, 10, 10, 10, não, 12, né? 12 de novembro de 2021. Já tem mais de 40%. 40%, 40% teria dois anos de cumprimento de pena. Francisco está falando aqui, professora, e as razões... Poderia ser ao Tribunal Federal? Se você endereçasse o termo ao juízo federal, a razões seria ao Tribunal Regional Federal da primeira região, porque Minas Gerais compõe a primeira região. Se eu endereço ao juiz comarca, ao juízo da comarca, que é o estadual, é o Tribunal de Justiça do Estado tal. Então, olha só, se eu estou diante de federal eu vou, to, vou usar o termo ao juízo federal, ao juízo federal da comarca tal, da subseção tal. E as razões, tribunal regional federal da primeira região, ok? Porque Minas faz parte da primeira região. Se eu vou endereçar para a comarca, as razões serão para o TJ. As razões serão para o TJ. Nesta situação aqui, as duas seriam pontuadas porque a, a que não trouxe informação se tinha subsessão judiciária lá em Ribeirão das Neves. Fechou? Volto aqui no material. Ah, 16%? Não, não e não. Porque é crime assemelhado a hediondo, tá? Crime assemelhado a hediondo. Olha só, nessa situação aqui... peraí, aí. Ele foi condenado, aqui falou que foi ao artigo 33 caput da lei 11.343. Aqui nada falou que ele teve a, o privilégio do parágrafo 4 Se houvesse o privilégio do parágrafo 4 se houvesse o privilégio do parágrafo 4 não tem caráter hediondo. O artigo 112, parágrafo 5 o da lei de execução penal com o pacote anticrime, positivou que o crime de tráfico privilegiado não é hediondo. Aí cairia para a regra, se ele fosse primário, a uma progressão de 16%. Como nada falou que era o tráfico privilegiado, pelo contrário, falou que é o 33 caput, então cai para o inciso 5, salvo engano, do 112 que diz 40%. Ele é primário, ele é primário, e o crime aqui é assemelhado a hediondo. Então, nas razões, nós deveríamos pedir aqui que houvesse a progressão, porque ele já cumpriu mais de 40% da pena, de acordo com a exigência do artigo 112, inciso 5, da lei de execução penal. Pois se trata de apenado primário, que iniciou o cumprimento da reprimenda no dia 10 de maio, já cumpriu até o presente momento mais de dois aninhos. E em relação aos requisitos subjetivos, o apenado apresentou bom comportamento carcerário e não há notícia de falta disciplinar. Não há notícia de falta disciplinar. Logo, ele deveria preencher aqui, ele deveria ter o regime alterado, progredido para o semi-aberto. Então, sobre a progressão do regime, você vai fazer duas situações. Requisito objetivo, de acordo com o artigo 112, e o requisito, o requisito subjetivo. Bom comportamento carcerário, não praticar falta grave. Não pra, praticar falta grave. A prática de falta grave faz com que ele regrida e não progrida. E a informação foi aqui que ele teve um bom atestado carcerário. Bom atestado carcerário. B. Serviço... Externo, o benefício dos serviços externos é permitido após ter cumprido pena privativa de liberdade e o artigo 37 da lei de execução penal traz requisitos para o serviço externo, traz requisitos para o serviço externo. Ele pode praticar aqui o serviço externo em regime semiaberto? Pode, em regime semiaberto pode. Então, haveria também o adimplemento de todos os requisitos trazidos no artigo 37 da Lei de Execução Penal, que não sofreu alteração com o pacote anticrime. Olha só. Portanto, aos presos que já tenha cumprido os requisitos objetivos em caso de ser deferida a progressão para o regime semiaberto, por oportuno requer que seja deferido o serviço externo ao apenado, com base no artigo 37 da LEP, considerando que há é uma possibilidade de trabalho como auxiliar em escritório de advocacia. Ele já está com a proposta. Ele já está com a proposta. Prof., coloquei nas razões da Justiça Federal, da Sessão Judiciária do Estado de Minas. Está errado? Está Justiça Federal da Sessão Judiciária, primeira instância. Quem julga o recurso é instância, de quem é instância colegiada, é o TRF. Então, as razões, elas serão ou para o TJ do Estado, ou para o TRF da região que compreende aquele Estado onde tomou-se a decisão, ok? Se você vier com termo, se você vier com termo, Uh, da sessão judiciária ou subseção judiciária, as razões TRF da primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta região, dependendo da situação. Agora, se você vier no termo vara de execução criminal da comarca X, as razões TJ, as razões TJ. Tanto faz aqui nessa situação. Com a comprovação dos requisitos apresentados, bem como o documento comprobatório de possibilidade de emprego do apenado, requer o deferimento do trabalho externo. E depois, e depois a gente iria fazer o pedido alternativo da prisão domiciliar. Esse pedido alternativo está embasado na súmula vinculante 56, 56. E também, subsidiariamente, ao artigo 117 da LEP. Por quê? Ainda que não exista vaga no estabelecimento prisional adequado no regime semiaberto, que são colônias agrícolas ou industriais, e para o regime, isso é aberto, e para o regime semiaberto, colônias agrícolas ou industriais e regime aberto, eu tenho a casa do albergado, se eu não tiver vaga nem na casa do albergado para regime aberto, nem colônias agrícolas ou industriais para o regime semiaberto. Não pode o apenado ser penalizado por uma situação do Estado. Não pode. E aí veio a súmula vinculante 20, 56, que diz que na ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime, esta pessoa vai ser presa, custodiada, ela vai cumprir pena na sua própria residência, que nós chamamos de prisão domiciliar. A prisão domiciliar como cumprimento de pena, ela está prevista no artigo 117 da lep Está prevista para o regime aberto, nas quatro situações colocadas lá, maior de 70, doente, gestante, tem mais uma situação agora, não me recordo, mas estão lá, elencadas no artigo 117 da lei de execução penal. A gente pode adaptar aquela situação do artigo 117 para o apenado em regime semiaberto ou aberto, ainda que não esteja dentro das situações do artigo 117 e colocar... Em prisão domiciliar. Esse é o teor da súmula sim, súmula vinculante 56. Então, ainda que, ainda que ele esteja em regime, em regime semiaberto e não haja o preenchimento dos requisitos do artigo 117 LEP, da LEP, mas o sistema carcerário não tenha vaga... Para o regime semiaberto em colônias agrícolas ou industriais, deverá, segundo a súmula vinculante 56, custodiar este apenado na sua residência. Na sua residência, ok? No material. Dessa forma, requer que, na ausência de vaga, no regime prisional aberto, requer a concessão da prisão domiciliar. Qual se, a fé nos pergunta, qual seria a diferença entre prisão domiciliar e a monitoração eletrônica? Ok? Obrigada, Débora. Essa é a quarta possibilidade. Olha só, Fê, a monitoração eletrônica, ela vem especifica, especificada especificamente no artigo 319 do CPP, sendo uma medida cautelar, não segregativa. Então, ao invés do juiz estipular uma, por exemplo, prisão preventiva, ele pode estipular uma medida cautelar, não segregativa do 319, se não me engano, no inciso 10, e monitorar eletronicamente esta pessoa para não prendê-lo preventivamente. Isso é uma medida cautelar. Entretanto, na prisão domiciliar como cumprimento de pena... Para que haja uma garantia maior da segurança pública, este apenado, ele também fica com tornozeleira eletrônica, na grande maioria, na grande maioria. Ele fica na residência, não pode sair, existe todo, todas as condições estipuladas pelo juízo da execução penal e ele fica com tornozeleira eletrônica também. Mas o termo que você traz aqui, o monitoramento eletrônico, ele está bem, bem ligado aqui ao artigo 319 do CPP, como uma medida cautelar não segregativa no material. Uh, bora lá. Dos pedidos, diante do exposto, quer que seja... Conhecido o presente agravo e que lhe seja dado provimento para os fins de progressão, serviço externo e, alternativamente, segundo a súmula vinculante 56, a concessão da prisão domiciliar. A concessão da prisão domiciliar. É um pedido aqui subsidiário. É um pedido aqui subsidiário. Gente, agravo em execução, nada mais é você rebater todas as teses colocadas que, é, pelo juízo da execução da primeira fase, da primeira instância. Então, a FGV ela vai te dar a decisão, os pontos que decisão indeferiu para a defesa, e você vai bater item a item. Como ele indeferiu tudo, a gente pediu serviço externo, mentira, não foi na saída temporária, Serviço externo e prisão domiciliar, ele indeferiu tudo. E aí a gente veio batendo esses três pontos. Recentemente eu recebi uma pergunta assim, Carol, em agravo em execução, eu posso ter alguma preliminar de nulidade? Pode. Imagina que seja um reconhecimento de falta grave, mas o réu, ou neném réu, é o apenado, reducando, não tenha sido submetido ao procedimento administrativo, que garante o contraditório e a ampla defesa. Olha a nulidade aí, violação do contraditório da ampla defesa. Então, pode haver preliminar de nulidade em agravo? Pode, não há problema nenhum. Carol, e se eu verificar uma prescrição da pretensão executória, você vai colocar, como a FGV não faz diferença entre preliminar e prejudicial de mérito, você vai colocar essa prejudicial de mérito dentro da preliminar, que seria uma prescrição da pretensão punitiva executória. Executória. Isso poderia também. Basicamente, a FGV, quando ela cobra agravo em execução ou questões discursivas voltadas à execução, ela cobra a questão de progressão de regime, ela cobra a questão do livramento condicional indulto em relação à interrupção da contagem do prazo quando pratica falta grave. Ela cobra a própria falta grave, que está num rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Ela cobra uh, o fato de existir a falta grave e para que se reconheça a falta grave é necessário que o apenado ele esteja submetido a um procedimento administrativo garantindo a sua autodefesa, garantindo a sua autodefesa. A FGV também, ela gosta muito de cobrar saídas temporárias, permissões de saída que são diferentes. Permissões de saídas e saídas temporárias, ela cobra em questões discursivas. Eu já vi algumas questões discursivas. Então, são basicamente estes temas colocados pela FGV. Se ela vier cobrando a lei de execução penal, seja em questões discursivas ou na peça, olhem com carinho o 112. Ela não vai te dar... Apenas difíceis para você fazer a progressão. Por exemplo, 5 anos para progredir para 4 anos, para 40%, até eu conseguir, gente. Olha só a dica, eu fiz sozinha e fiz rápido. Transforma 5 anos em meses, 60. Multiplica por 40 e divide por 100. Você vai achar 24%. E aí, 24 meses, 2 anos. É fácil. Até eu, Tia Carol, conseguiu fazer essa conta rapidinho. Imagina vocês, muito mais espertos que a Tia Carol. Então, não fiquem com medo com esses percentuais. Muito cuidado. Se vier tráfico privilegiado, vai para o inciso 1, porque não é crime hediondo. Não é crime hediondo, já não era, pelo entendimento dos tribunais, agora, mais ainda, que o pacote anticrime fez o quê? positivou. O parágrafo quinto do 112 diz que não é crime assemelhado a hediondo. Joia? Bora para as questões. Narinha viajando, mas aqui conosco também. Beijo, meu anjo. Questão 1 um, diz o seguinte. No dia 25 de setembro de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam os 20 anos de julho, julho, este desfere uma facada no braço de Ricardo, que ficava revoltado e liga para a polícia, sendo Júlio preso em flagrante pela prática do injusto, do injusto de homicídio tentado, obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de delito constatou a existência da lesão corporal grave. A denúncia foi oferecida no dia 20 e recebida no dia 28 e recebida no dia 28. Professora, para que, que ele bota esse oferecimento? É só para atrapalhar. A data do oferecimento é só para atrapalhar. É o recebimento da denúncia que interrompe a prescrição. Após, o juiz entendeu pela incompetência do delito ante a ausência de intenção de matar. Incompetência do juiz em relação ao delito. O processo, então, continuou tramitando em uma vara criminal e ao término da instrução o juiz sentenciou feito. Condenando Júlio a uma pena de um ano e dois meses pelo delito de lesão corporal grave, sendo a decisão publicada em 5 de outubro de 2014. O MP não interpôs de recurso. A defesa de Júlio foi intimada da decisão. Qual tese defensiva será legada de modo a impedir que Júlio cumpra a pena? Neste caso, a gente teve uma prescrição da pretensão punitiva. Em concreto retroativa, retroativa, por quê? Porque eu já tenho uma pena estipulada pelo Poder Judiciário, o Ministério Público não recorreu, então, transitou em julgado para o Ministério Público. Logo, logo, a gente vai aplicar aqui o artigo 110... Parágrafo 1o do Código Penal. Se eu tenho uma pena de um ano e dois meses, de acordo com o artigo 100, de acordo com o artigo 109, a gente vai ter uma prescrição, a gente vai ter aqui uma prescrição de quatro anos. Olha só, se eu tenho uma pena de um ano e dois meses, segundo o artigo 109, inciso 5, Inciso 5 do Código Penal, prescreve em 4. Quantos anos tem a criatura na data dos fatos? 20 anos. Adota, então, o regramento do artigo 115, que cai pela metade. Esta prescrição, então, vai ser em 2 anos. Como é que eu conto a prescrição retroativa? Recebimento da denúncia até a publicação da sentença penal condenatória recorrível. 28 de setembro de 2012, até 5 de outubro de 2014, mais de dois anos, dois marcos interruptivos, de acordo com o artigo 117, inciso 1, e salvo engano, inciso 3, do CPP. Yasmin Carol, poderia fundamentar no artigo 112 anterior do pacote, por causa da data inicial do cumprimento de pena? A data inicial do cumprimento de pena, se você quer atribuir esse artigo 112 anterior. A jurisprudência, ela entende que a porcentagem, ela traz um benefício para o réu. Então, você aplicaria o do pacote anticrime. Se você colocar 16% e 1 um sexto, 16% seria mais benéfico do que o um sexto, segundo a doutrina, segundo a doutrina. Então, a gente não entenderia que, pela data anterior ao pacote anticrime, porque é mais benéfico a questão da porcentagem do que a fração. Não sei fazer conta, então vai na onda da doutrina. Bora aqui no material. O que mais que vocês falaram? Sentei bonito, não é possível. Tinha que colocar essa retroativa, Crispiniano... Pelo menos em concreto, pelo menos em concreto. A retroativa, porque você vai utilizar da publicação da sentença para trás, na publicação da sentença para trás, por isso que é retroativa, artigo 110, parágrafo 1 Eu sugiro que toda vez que cair prescrição, e assim que eu ensino para vocês, coloquem o nome completo, nome e sobrenome da prescrição. Nós temos prescrição da pretensão punitiva em abstrato e em concreto. A em concreto, ela se subdivide em retroativa e superveniente. E temos também, depois da prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória. Coloque o nome e sobrenome para que você não perca a questão ou a tese sabendo fazer a tese. Sabendo fazer a tese. Mas pelo menos prescrição da pretensão em concreto, punitiva em concreto, você deveria colocar. Coloquei sobre a suspensão da pena. Uh -uh. Aqui, para que, olha só. Para que ele não cumpra a pena, seria uma causa extintiva aqui de punibilidade. Ele vai cumprir a pena sob condição. O sursi penal, ele não cumpre pena privativa de liberdade. O sursi penal, ele não cumpre pena privativa, ele não é encarcerado. Mas ele cumpre a pena sob condição. Então, ele não é encarcerado, suspende a execução da pena sob condição. Suspende a execução da pena sob condição. Então, ele vai cumprir as condições. No material, quais as consequências jurídicas do acolhimento da prescrição? Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de reincidência futuramente? Olha só, a consequência para quando existe uma prescrição da pretensão punitiva é punitiva, quando acontece uma prescrição da pretensão punitiva. A consequência seria o reconhecimento da extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. E a condenação não poderá ser usada para fins de reincidência, uma vez que a incidência da prescrição não há trânsito julgado da sentença penal condenatória. A Aparecida nos pergunta aqui, por quê? Por quê? que é a prescrição da pretensão punitiva em concreto e não abstrato. Por quê? Porque houve uma condenação, o Poder Judiciário condenou, o Poder Judiciário condenou e transitou em julgado esta condenação para o MP. A questão diz que o MP não recorreu. Se não recorreu, somente a defesa recorrendo, o tribunal não pode aumentar a pena. Então a gente utiliza aquela pena fixada pelo Poder Judiciário. Só porque tem uma pena fixada pelo Poder Judiciário... E essa decisão transitou em julgado por, pelo, para o MP. E eu consigo identificar quando diz que o MP não recorreu da decisão. Prescrição da pretensão executória. Não poderia ser prescrição da pretensão executória, porque aqui não falou que transita em julgado para defesa também. Eu só tenho prescrição da pretensão executória quando, Aninha, olha só, quando eu vou iniciar a execução. E quando é que eu inicio a execução, gente? Quando a decisão condenatória se torna definitiva, ou seja, trânsito em julgado para ambas as partes. Prescrição vai cair, já falei, vai cair. Segunda questão: Manu, sócia de um grande escritório de advocacia, especializado na área criminal, recebeu no dia 2 de outubro de 2017 duas intimações de decisões referentes a dois clientes diferentes. A primeira intimação tratava da decisão proferida na primeira câmara criminal de determinado tribunal de justiça, denegando a ordem. Então, olha só, a primeira decisão foi o TJ, TJ, que denega a ordem de HC. E a segunda decisão havia sido apresentada perante o órgão em favor de Gerson que responde preso à ação pela suposta prática de crime de roubo. A segunda intimação foi uma decisão proferida pelo juiz, juiz da primeira vara. Então, a segunda intimação foi o juiz de piso da primeira vara criminal de Fortaleza, que também denegou HC, denegou HC. Vamos lá, qual é o recurso interposto para cada decisão de Gerson? Como de Gerson, a denegação veio do tribunal. Recurso ordinário constitucional para o, é, para o STJ. Artigo 105-2B da, da Constituição Federal. Carol, tá errado colocar a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Não, Fê, tá certo, tá certo. Porque a retroativa ela é uma espécie. Da... Concreto. Tá certo. Tá certo. Carol, Fernandinha já respondi aqui, então. Perfeito, Fernanda. Acertou em cheio. Fernanda, você não colocou a linha. Inciso 2, a linha B. A linha B ou a linha A, gente? Acho que é a linha B. Ou a linha A. Vê aí pra mim que eu tô sem a Constituição agora. Aliás, tem aqui, né, o gabarito. A linha A. Tia Carol botou a B, mas tá aqui. A linha A. E... A decisão que denega HC, mas a decisão vem de juiz de piso, cabe recurso em sentido estrito, e isso está no 581, inciso 10. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, que cabe reze, cabe reze da decisão que denega ou concede... A HC, e essa decisão vem de juiz de primeiro grau, cabe Rock da decisão apenas que denega, botei bem grande aqui, de, né, denega HC, Rock não se admite da decisão concessiva de HC, misericórdia, Aline, isso aí Fê, isso aí, se colocar só R.O. em vez de R.O. que tá errado, tá certo. O nome do recurso que está lá na Constituição é recurso ordinário. Recurso ordinário. A gente fala constitucional para não confundir com outros recursos ordinários. Mas aí você precisaria colocar que é para o STJ e o fundamento constitucional. Bote aqui novamente, diretor, me faça o favor. Você não erra isso aqui. Não erre isso aqui. Misericórdia. Prof, se não colocar a linha zero, não, mas ganha menos, pontuação. Foi a questão do 32 e outras também provinhas. Graças a Jesus. Terceira questão, durante investigação para apurar a prática de roubos na agência bancária ocorridos em Volta Redonda, Rio de Janeiro, agentes da Polícia Civil, embora desconfiados que Pedro Rocha esteja envolvido nos crimes, não conseguiram reunir provas suficientes para apontá-lo como um dos assaltantes de banco. Diante disso, deliberaram que um dos policiais iria se aproximar do investigado Pedro Rocha para, com ele, estabelecer relação de confiança. Ao manter reiterados contatos com Pedro Rocha, o agente policial se passa por assaltante e convence o investigado a, convence o investigado a praticar um roubo em determinada agência bancária. Assim, no dia 15 de outubro de 2012, previamente engendrados... O policial disfarçado e o investigado dirigem-se ao banco e no instante que ingressaram na agência bancária e anunciaram o assalto, diversos policiais que monitoravam toda a ação, prenderam Pedro Rocha em flagrante sobre acusação de prática de crime de roubo majorado tentado. Com base somente nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado de Pedrinho, responda. Se errar essas aí só, só, só na, na, no asfalto quente, é isso aí. Esfrega no asfalto quente. Posso colocar o artigo 30 da lei... Ah, adorei, adorei a sua pergunta, Larinha. Olha só, eu sei que o meu tempo aqui exigo. O artigo 30 da lei 8.038 para a questão anterior não responderia. Responderia apenas... Se você dissesse qual era o recurso, o artigo constitucional. O artigo 30 da Lei 8.038 de 1990 serve para você embasar o prazo. Qual é o prazo para interposição de rock na esfera criminal? Cinco dias, cinco dias de acordo com o artigo 30, de acordo com o artigo 30 da 8.038 de 90. Tanto que eu peço a gentileza que vocês remetam esse artigo 30 da Lei 8.038 lá na Constituição Federal. Tanto no artigo 105, inciso 2, quanto no artigo 102, inciso 2. Porque estes artigos 105, inciso 2 e 102, inciso 2 da Constituição Federal, ambos previram o recurso ordinário quando existe uma denegação por tribunal de HC. E aí o prazo de Roque na esfera criminal, na esfera civil é outro prazo, na esfera criminal, 5 dias com base nesse artigo 30 da 8.038. Ótimo, você colocou aí. Nesta situação aqui, nós temos, nós temos um flagrante. Qual o requerimento que deve ser formulado em busca da liberdade? Aqui é um relaxamento de prisão, né? A prisão é totalmente ilegal. Aqui nós temos um relaxamento de prisão, prisão ilegal, artigo 5º, inciso 65 e o 310, inciso 1. Carol, eu poderia complementar, eu poderia complementar que também caberia hábias, corpos? Pode, pode, pode. Toda vez, gente, que você estiver diante de uma prisão ilegal, a FGV, ela quer ouvir relaxamento de prisão. Você pode falar que também poderia impetrar HC, porque você tem uma, um cerceamento de liberdade aqui de forma ilegal? Pode, mas não esqueça de colocar o relaxamento. Olha só agora. Qual fundamento vai ser invocado para buscar a soltura de Pedrinho? O fundamento a ser invocado é que o flagrante ele é ilegal porque ele foi provocado, ele foi forjado. Quem perguntou aqui? Poderia ser forjado? Pode sim, pode sim. Súmula 145, perfeito, Fernanda. Gerando o crime impossível do artigo 17. Ok? Refaça, refaça sim Ana Cláudia, refaça a peça, refaçam a peça de agravo e todas aquelas que vocês erraram, esta semana é o momento de vocês cansarem de refazer, fazer, olhar, revisar, e esta, esta semana ela é crucial para vocês, o cansaço é grande, mas o êxito virá, tenha certeza disso, vamos para a última questão. Liberdade provisória, não. Liberdade provisória só diante de prisões legais E essa prisão aqui, ela é legal, legal, legal. Ok? Última questão. Heron Fragoso, residente do município de Sampa, é convidado por seu pai, senhor de 55 anos, Nico Lamas, morador da cidade de BH para passar o feriadão de Páscoa em sua residência. Heron aceita o convite e comunica que levará sua namorada, Aramilis, junto. Após jantar de confraternização, Nicolamas se recolhe ao seu quarto, pegando logo em seguida no sono. Valendo-se da situação, Heron e Amarilis subtraem uma joia preciosa pertencente a Nico, saindo do local. Após a falta da joia, Nico se encaminha até a delegacia de polícia e registra a ocorrência, manifestando sua desconfiança em relação ao próprio filho. Após o encerramento do inquérito, o delegado indiciou Heronha e a namoradinha como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, do abuso e concurso de pessoas do Código Penal, sendo ambos denunciados por tais delitos. Então foram denunciados. Analise o caso e responda. Se ocorrer o recebimento da denúncia, se ocorreu o recebimento da denúncia pelo magistrado, qual tese pode ser invocada a favor de Heron em busca da rejeição? A tese adotada em favor de Heron também favorecerá? Também favorecerá? Olha só, meus amores, nessa situação... Como eu estou falando de crime contra o patrimônio sem que haja violência ou grave ameaça, nós temos uma excusa absolutória em favor de Heron prevista no artigo 181, inciso 2, inciso 2 do Código Penal. Segundo o qual, se o crime foi praticado contra ascendente... O agente é isento de pena. No caso, Heron era filho da vítima, ascendente, e ele tinha 55 anos. Olha só, o 181 é uma excusa absolutória, vai isentar de pena. Agora, o 183, você leu o 181 sempre junto com o 183. O 183 está dizendo que se a vítima for maior de 60 anos, não se aplicaria a excusa absolutória do 181. Ou se o crime fosse com mediante violência ou grave ameaça. O crime não teve violência ou grave ameaça. E o pai de Heron era menor de 60 anos. Ele tinha menos de 60 anos, tinha 55. Então se aplica a escusa. olha só no material, a escusa absolutória, ressaltando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Logo, não incide nenhuma das hipóteses do artigo 183, que a exceção, a escusa absolutória, devendo a denúncia ser rejeitada... Com base na ausência das condições de ação ou pressupostos processuais 395, inciso 2, do CPP. Esta questão aqui, a FGV ama. A FGV ama esse tema do artigo 181 e 183. É, não... O 395, inciso 3, não caberia porque é justa causa. Justa causa são indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Aqui tinha indícios de autoria e prova da materialidade. Então tem que ir pelo inciso 2 mesmo, falta de condição da ação, tá? Letra B... A pergunta é se esta causa absolutória se estende à namoradinha Marilis. Não, não se estende uma vez, não terá direito a Marilis a isenção da pena, já que a escusa absolutória não se comunica ao qual autor. Não se comunica. Onde está isso? 183, inciso 2. O 183, inciso 2, como eu falei para vocês, deve necessariamente... É, ter a leitura em conjunto com 181. No artigo 181, coloque logo do lado 183. As escusas absolutórias do 181 e as excusas relativas do 182 não se comunicam aos coautores que não ostentarem aqueles requisitos. Ok. Com isso, nós fechamos, fechamos, o nosso último simulado para o 33 o exame da UAB, segunda fase em direito penal. Meus queridos, nessa próxima semana, nós nos encontraremos aqui ao vivo ainda, graças a Deus, com algumas aulas com objetivo de revisão. Mas já quero deixar aqui meu abraço para aqueles que eu não puder encontrar Via aula, né? Via aula. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês ao longo desta semana. E rogo a Deus pela sua aprovação, sua tranquilidade. Que Papai do Céu abençoe todos vocês nessa semana, trazendo paz, serenidade, tranquilidade e acalmando esta ansiedade que eu sei que toma conta de vocês e que é natural. Contem comigo, contem com a equipe do GRAM, Estaremos juntos alguns dias dessa semana e certamente no próximo domingo eu farei o pós-prova com vocês com alegria nos olhos de vocês me comunicarão, professora. Tudo leva a crer a minha aprovação de acordo com o gabarito, de acordo com o que eu fiz com a certeza de que eu vou ser o novo próximo advogado penalista. Um beijo, muito obrigada e até um próximo encontro. Tchau.